A nível, a nível académico, eu, eu nunca nunca quis muito seguir seguir o, o ensino superior. Um, achava que valia mais uma, uma questão prática, e então, quando quando acabei os estudos, pronto, o ensino secundário, decidi que, que estava na altura de começar a entrar no mercado de trabalho, e, portanto, na altura, como tinha vindo de uma área de artes, uh, entrei entrei numa empresa que tinha uma, uma gráfica, portanto, eles faziam publicações especializadas, na altura, para a área da banca e o setor automóvel e eu entrei nessa empresa para ir fazer a parte gráfica das revistas e etc. Só que aquilo não aquilo não era por ali. Aquilo não, não, não mexeu assim muito com o bichinho e então, na altura, já, já para aí em 98 ou 99, eu decidi que estava na altura de começar a olhar para a web e tirei umas quantas formações na área, de, na área web e pronto, coincidiu mais ou menos que surgiu uma oportunidade dentro dessa empresa e comecei a trabalhar no departamento web que abriram na altura, portanto, para digitalizar um bocadinho aquilo que era, que era o papel, portanto, passar as revistas com um formato digital. Um, e também na altura começou um outro segmento de negócio, portanto, a fazer eventos sobre sobre essas áreas da área da banca, área do setor de automóvel, administração pública. <tos>